What's up, learners? Um dos melhores momentos quando estamos viajando é sem dúvida o momento de ir às compras. Então vamos lá comigo? Let's go shopping! Aqui não é fraco não, tem até dólar, ó. Let's go! Let's spend money! E antes de mais nada, eu quero pedir humildemente a sua inscrição. Inscreva-se neste canal, ative as notificações acionando o belzinho para você receber o aviso de uma nova aula quando ela for postada e também compartilhe esse vídeo com um amigo seu que precisa falar inglês. Assim você leva conhecimento em inglês para o seu país. E eu estou aqui com a minha nota de um dólar, né? Para abençoar esta aula, para atrair mais riqueza e dinheiro para todos nós, né, Mirna? E isso aqui, ó, é um mall. Mall, que significa shopping center, né? Então, não confunda o nosso shopping em inglês com mall, ok? Isso aqui é um mall, não é shopping. E aqui nós temos uma store. Store, que é loja, ok? Store. Se você ver em alguma store escrito on sale, on sale, corre para lá, agora, porque está em promoção. Ouça a conversa seguir e responda a seguinte pergunta. What color of t-shirt does Junior take? What color of t-shirt does Junior take? Que sou eu, né? Que cor de camiseta o Junior leva? Não se preocupe em entender tudo, ok? Apenas concentre-se na minha pergunta. Alright? Let's go! Listen! Hi, how can I help you? Hi, I'm looking for a t-shirt. What size? Medium, please. Sure, follow me. How do you like these t-shirts? They are great. I like this one better. Can I try it on? Sure. Where is the fitting room? Over there. Thank you. Do you have this one in black? Yes, here you are. Oh, great. How much is it? It's 45$. I'll take it. Minha banana aqui. Então, conseguiu responder? What color of t-shirt does Junior take? Que cor de camiseta o Júnior eu leva? É isso mesmo. Black. A cor foi black. Preta. Nota preta. É, que horrível. Do you have this one in black? Do you have this one in black? Quando você chegar em uma store, provavelmente o salesperson, o vendedor, irá te oferecer ajuda dessa seguinte maneira. Can I help you? Can I help you? Posso te ajudar? E você diga o que você está procurando. Por exemplo, I'm looking for a t-shirt. I'm looking for a cap. Estou procurando por uma camiseta, um boné. Você pode falar I'm looking for a or I'm looking for an. Now let's practice. Vamos praticar. Imagina que você está lá na, na store, na loja, fazendo as compras, tudo bonitinho. Aí você vai conversar com o salesperson, o vendedor. E aí você vai pedir ajuda, você vai... Falar que está procurando por um boné, por exemplo. Olha só, o boné do Zelda aqui, ó. Então aí você vai falar assim, I'm looking for a cap, ok? I'm looking for a cap. Te mostrei o boné e aí você formula a frase. I'm looking for... e aí você coloca o nome do objeto. Ok? Ready? I'm gonna give you five seconds, alright? Cinco segundos. So, let's go! T-shirt. I'm looking for a t-shirt Scarf I'm looking for a scarf Jacket I'm looking for a jacket Skirt I'm looking for a skirt. Shirt. I'm looking for a shirt. Socks. I'm looking for a pair of socks. Aqui a gente coloca pair of socks porque é um par de meias, ok? A pair of socks. Next. Pants. I'm looking for a pair of pants. Aqui nós podemos colocar I'm looking for some pants, porque eles entendem que calças, né? Na verdade é plural, né? Porque tem duas pernas. Então, tipo, uma calça não é bem o que eles falam. Tipo, eles falam, falariam calças, né? Duas pernas. Enfim. Uh, então é por isso que você não usa nem o A e nem o N, porque o A e o N somente vai com palavras no é, frases no singular. E A e N não se usa com frases no plural, porque eles significam um ou uma. Não é nenhum(s) nenhumas, ok? Ties. I'm looking for some ties. A pair of shoes. I'm looking for a pair of shoes, or I'm looking for some shoes, que é plural, né, então, dois, plural. Sandals. I'm looking for a pair of sandals, or I'm looking for some sandals. Bracelets. I'm looking for some bracelets. Great! Agora, olha só como o salesperson perguntou o tamanho. What size? What size? Size quer dizer tamanho. Size. E há várias opções de size. Look. Extra small, que seria o nosso PP, né? O extra pequeno. Depois nós temos o small, small, que é o tamanho pequeno. Medium, medium, como o nome sugere, é o tamanho médio. Large. Large. Large é o tamanho grande, o tamanho G, né? E o extra large, que é o tamanho gigantesco, é o GG, extra large. Na conversa, o Júnior pergunta se ele pode experimentar a roupa, né? Ele pergunta assim, ó. Can I trade on? Can I trade on? Olha o can aí de novo, não é mesmo? Usamos o can para pedir permissão, como você já viu antes. Você está fazendo suas anotações aí, né? Tá anotando? Great. Vamos continuar. Então, para pedir para experimentar uma roupa, diga. Can I try it on? Can I try it on? Ok? Na loja, você precisa experimentar a roupa, certo? You need to try it on. Para isso, existe o fitting room. Fitting room. Que significa provador. E para você que gostou de um modelo de roupa específico, né? E você quer uma cor diferente daquela que você está vendo. Você sabe como é que se diz? Sabe? Use essa pergunta aqui, ó. Do you have this one in black? Do you have this one in black? Algo como, você tem esse aqui em preto? Or, do you have this one in blue? E, ou a cor que você deseja. Now let's practice. Agora você vai praticar comigo. Veja uma imagem e a cor e pergunte se o vendedor tem na loja. Let's go. Do you have this one in blue? Do you have this one in yellow? Do you have this one in green? Do you have this one in orange? Você se lembra como perguntar o preço no singular? How much, is it? how much is it? Você se lembra, não é? É isso mesmo. Diga how much is it? How much is it? How much is it? E se você gostou muito do produto e vai levá-lo, diga I'll take it. I'll take it. I'll take it. Olha só como foi no diálogo. I'll take it. I'll take it. Agora chegou a hora dela. A hora da sua homework, a lição de casa, para você praticar tudo o que você aprendeu aqui hoje. Aqui no link, na descrição, tem uh, os exercícios para você baixar o material em áudio e em PDF. Você vai baixar, coloca o seu nome, seu e-mail, faça o download e pratique, ok? Estude bastante, porque estamos indo muito bem. Você vai viajar, vai praticar o seu inglês, vai mandar muito bem na sua viagem. Vai na minha que você brilha. Não se esquece de deixar o like para ficar feliz, de se inscrever neste canal, ative as notificações, acione o belzinho e também compartilhe esse vídeo com mais um amigo seu que está aprendendo inglês, porque assim você ajuda a levar conhecimento em inglês para o seu país. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, arroba Oficial, porque eu estou postando várias dicas de inglês de viagens também nesta semana. Alright? Amanhã tem mais uma aula. You can't miss it. Thank you very much for watching e lembre-se, see you around! Bye.